Oi, vamos continuar nossa brincadeira e ver a água no lugar onde a gente está. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por acompanhar o canal. O vídeo de hoje vai mostrar, a gente já, já viu um pouco da água no continente sul-americano, um pouco aqui na região sudeste, as grandes linhas de, de mudança ou de transporte da água no, no continente, na região, vamos focar um pouquinho mais, vamos chegar um pouco mais perto aqui de casa, pegar uma microbacia qualquer para a gente entender o que é microbacia, como é que a água chega até ela, como é que ela se infiltra, ou, ou a disponibilidade que ela teria, né? quantas pessoas ela poderia estar é, tá alimentando ou estar tá suprindo as necessidades de quantas pessoas naquela microbacia. E se isso acontece ou não acontece? E por que que acontece ou por que que não acontece? Vamos dar uma olhada. Ok, então o que a gente tem visto, a gente viu as grandes massas de ar atuando aqui no, no continente, atuando no sudeste e vamos chegar um pouco mais perto, vamos pegar uma bacia hidrográfica qualquer para a gente entender é, o caminho da água no, na microescala, na microbacia. Nós estamos aqui perto de casa. É uma bacia. Qualquer eu visitei esse lugar dia desses, então achei interessante a gente trazer alguma coisa aqui para para conversar. Primeira delas é o que é uma bacia hidrográfica. Então, uma bacia hidrográfica, como o nome diz, é uma bacia e a ideia é que toda água que caia numa determinada região e que seja conduzida para o mesmo lugar. É a definição clássica aí de bacia hidrográfica. Como é que a gente faz a delimitação de uma bacia hidrográfica? Mostrando aqui para vocês no, no Google, a gente pega a linha de cumeada do lugar e vai traçando uma linha imaginária pelos topos do morro. Aqui saiu um pouquinho essa linha, é um pouquinho mais para cima. Vamos ver aqui. Ok, então é mais ou menos isso aqui, vai chegar no fundo de vale onde o ribeirão vai passar, passa pelo alto do morro também e delimita um determinado lugar, então nessa micro bacia que a gente delimitou por aqui, toda a água que cair aqui dentro, ela vai ser drenada aqui para as linhas de drenagem, vamos mostrar os ribeirõezinhos que estão passando aqui, de maneira que agora a gente consegue enxergar um pouquinho melhor essas linhas de drenagem. Então a água que está caindo aqui dentro, ela está escorrendo ou infiltrando no solo e vai sair ali embaixo no ribeirão e do ribeirão vai seguir o seu, o seu curso. E a partir dessa visualização, a gente consegue perceber também uma diferença de vegetação. Olha, isso daqui é uma vegetação, é um tipo de capim diferente desse, dessa outra vegetação aqui, que é um outro capim. Por isso ela está mais verdinha aqui. Mas se a gente olhar um pouco mais de perto, a gente começa a perceber que tem uma vegetação e tem um jeitão meio diferente. Essa área aqui onde nós estamos passando o cursor, ela é diferente dessa outra área que está aqui do lado. Se a gente fizer a visualização disso, aqui é a várzea desses ribeirõeszinhos com uma vegetação diferenciada, porque é um lugar onde tem bastante água durante o ano. Olhando esse valezinho, é fácil a gente identificar uma bacia hidrográfica. Olha, em volta tudo aqui, o divisor de águas é lá em cima. Então, toda a água que cai na parte de dentro, aqui ela vai ser drenada para o fundo do, do vale. Essa daqui é uma microbacia. A gente observando a diferença de vegetação, a gente já consegue identificar os locais que têm mais água. Então, veja que aqui embaixo a vegetação já é diferente, está um pouco mais verde, ali a gente tem Taboa e a gente percebe uma linha divisória né, em que a vegetação segue um pouco mais densa, às vezes um pouco mais verde, fundo de vale, então a gente sabe que por aqui tudo corre água, a mesma coisa acontecendo ali na, na encosta, toda água que desce aqui por essas vertentes pela superfície ou por dentro do solo, ela vai se concentrar na parte mais baixa do terreno e por ali vai descer nessa direção. A mesma coisa acontecendo desse outro lado. Toda a água que cai aqui nessa região, ela é drenada para a parte mais baixa e a gente consegue ver uns brejinhos se formando aqui, numa região um pouco mais plana, então aqui a gente sabe que tem água na, na superfície ou no subsolo, esses lugares não é o melhor lugar para a gente construir, porque nós vamos ter problema com infiltração o tempo todo, nós vamos ter problema com água, principalmente quando chove é, na, na época das águas, então se a gente vai construir onde a gente daria é, prioridade para construção naqueles locais que você sabe que a água já não está correndo como ou se acumulando, como no fundo do, do vale. Então, se a gente olha por aqui, ó, essa região aqui seria uma região mais adequada para construir. Do outro lado, a partir daquela árvorezinha, olha essa linha de vegetação diferenciada. Então, a partir daqui subindo já seria mais interessante de construir e a gente deixaria toda essa parte de baixo para produção de alimentos ou para produção de água. Qual é a quantidade disponível de água durante o ano nessa bacia? E quanto de pessoas a gente poderia suprir com a água que cai aqui? OK, vamos ver então como é que a gente vê a quantidade de água na bacia? Olha só, fazendo a medição ali pelo Google mesmo, eu encontrei 122 hectares naquela bacia. O que é um hectare? Um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Okay? É como se fosse um quarteirão de 100, por 100 nas grandes cidades. Então, uma cidade planejada, muitas vezes tem um quarteirão de 100 por 100, aquilo ali é um hectare área então da bacia em metros quadrados, 1 milhão 220 mil metros quadrados. Legal! A precipitação média anual aqui na, na região é por volta de 1.500 milímetros. 1.500 milímetros significa que por ano chove 1.500 litros de água por metro quadrado aqui nessa região. Para a gente saber a quantidade de água que cai na bacia. A gente vai multiplicar a área da bacia pela precipitação, ou seja, nós vamos multiplicar 1 milhão 220 mil metros quadrados por 1.500. Olha lá a média anual do que cai na bacia. 1 milhão 220 mil metros quadrados vezes 1.500 litros por metro quadrado, 1 bilhão 830 milhões de litros d'água. É água que não acaba mais. E a gente não tem noção disso, porque isso está espalhado ao longo do, do tempo, está né? tá espalhado ao longo do ano e, e concentra mais na época do, do verão, que é a época das águas aqui, e menos na época da, da seca, que com, coincide com o inverno aqui. Qual a quantidade de pessoas que poderiam ser é, nutridas ou que poderiam estar tá presentes nessa bacia em função da água? Estamos falando só da água. Vamos considerar que a gente vai usar só 10% de toda essa água da chuva que cai. Porque os outros 90% a gente vai deixar infiltrar no solo, a gente vai é, deixar para a animal, a gente vai deixar para as plantas, a gente vai contar com a evapotranspiração. Vamos usar só 10%, isso é lógico, é, é uma teoria, né? só para a gente ter uma ideia é, da quantidade de água e o que dá para fazer com isso. Então vamos deixar só 10%, para consumo humano. Ok, com 10%, a gente tem 183 milhões de litros d'água. O consumo médio de água no Brasil em 2019, e eu puxei aqui para a gente ver, olha lá, da ANA, Agência Nacional das Águas, o consumo médio de de água por habitante no Brasil é 185 litros perto do que tem do consumo na comunidade europeia. Legal, vamos voltar aqui para o nosso trabalho. Então, consumo médio é de 185 litros por pessoa dia. Ok, agora é só a gente fazer a continha outra vez. Número de pessoas que essa bacia pode atender. 183 milhões de litros d'água, dividido por 185 litros de água por pessoa dia. Dividido por 365 dias, a gente tem que, durante o ano... A gente poderia atender nessa microbacia 2.710 pessoas, quase 3.000 pessoas. Mas e aí? É isso que acontece? Vamos voltar lá e a gente descobre que não. A gente não consegue atender 2.700 pessoas aqui. Eu fiz um, um levantamento rápido aqui da quantidade de pessoas. Não deve ter 100 pessoas aqui nessa bacia. E já começa a disputa por água nesse lugar. Uma bacia que poderia suprir as necessidades de 2.700 pessoas. Com coisa de 100 pessoas já está dando problema. Por quê? Por que, que isso acontece? Cenas para os próximos capítulos. Ok, então por hoje é isso, se tiverem curtindo dá um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e querendo, o link está na descrição aí embaixo, entra no nosso grupo do WhatsApp para trocar umas ideias, né? tem rolado umas conversas boas por lá. Legal? Se tiver interesse eu posso te auxiliar também na sua transição cidade-campo, seja para você ir para a zona rural, seja para ir para a cidade, nós vamos abordar esses temas todos, então, se precisar de ajuda, se quiser ajuda, entre em contato, né, que a gente pode fazer um punhado de coisas. Legal? Estamos em parceria com o pessoal aqui da região também, e tem surgido uns negócios, umas terras, uns terrenos muito legais. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!